A gente realmente precisa da Lua, tem um documentário da BBC muito bom que tem esse título, a gente vai colocar o link para ele aqui, se for possível, e a gente está tirando o conteúdo desse, desse vídeo, desse é, documentário, né? a gente está no planetário da Gave, no Rio de Janeiro, aqui na seção da Lua, a gente tem a, o módulo lunar aqui atrás da gente, né? e todo mundo sabe, eu deveria saber pelo menos, a gente estuda no colégio, que é a lua é importante por causa do efeito de maré, sem maré a gente não teria desenvolvimento da vida na terra, só na água e a gente sabe hoje que talvez nem na água tivesse vida sem a influência da lua. Por quê? Bom, primeiro como é que se vê a, a lua apareceu? Né? Tem um mito é, inca, se não me falha a memória, que conta que a lua um dia foi capturada pela terra, não tinha lua, surgiu a lua. Hoje a gente sabe com boa certeza que por volta ali de 4,5 bilhões de anos, uns 100 milhões de anos da, de, depois que a Terra se se formou, né? um planeta, um corpo planetário do tamanho de Marte mais ou menos, chamado que a gente batizou de Terra, teria se chocado com a Terra, uma das, com certeza, maior catástrofes que a Terra já enfrentou em termos de intensidade, de tamanho e nesse processo uma boa parte da Terra e desse é, corpo Terra foi projetado para fora e formou a lua só que nesse, nesse momento a lua estava, essa matéria toda incandescente ainda, estava coisa de 28 mil quilômetros de distância da terra não 340 mil como está hoje e a terra nesse momento não tinha obviamente nem maré nem água porque estava incandescente mas tinha um eixo totalmente desequilibrado os dias demoravam coisa de cinco, seis horas e foi o, a troca de energia com a Lua, né, do impulso gravitacional, que foi desacerando a velocidade de rotação da Terra, fazendo com que a gente tivesse, é, há, uns 500 mil, é, há uns 500 milhões de anos, a gente tinha uns dias de... Perdão, 400 milhões de anos, a gente tinha uns dias de duração de 21 horas, mais ou menos. A gente sabe isso pela análise de alguns corais que eles vão formando uma camada em cima da outra de acordo com as fases da lua. Sempre que na lua cheia, ele forma uma nova camada de, de coral. E a gente tem registro coral do Devoniano, é, com 400 milhões de anos, que nos mostra que a gente tinha é, 360 dias por ano, dava, uns... Isso. dava é mais, mais ou, ou menos uns um horas um por dia. Né? É uma curiosidade. Ah, sim, tem muita gente que... Duvida que a gente esteve na Lua, né? A gente esteve na Lua, tanto que a gente colocou a Apolo 17, colocou uns espelhos, né? Tem o ponto de pouso da, da 17 aqui, na Lua, da Apollo 17. Né? Ela colocou uns espelhos lá que a gente diariamente dispara, laser, laser verde, se não me engano, é, e captura, e vê a, a, o tempo que demora a luz do laser pra ir e para voltar, né? Então a gente sabe com precisão de milímetro qual é a distância da Lua para a Terra dia a dia e com isso a gente sabe que a Lua que estava dos 28 mil quilômetros de distância continua se afastando. Daqui a mais ou menos um bilhão de anos ela vai estar é, 10% mais longe, o que vai ser o suficiente para colocar a sustentabilidade da, da vida na Terra em colapso. Tem coisas que vão acontecer antes de um bilhão de anos que poderiam também colocar em colapso a vida na Terra. Não, eu acho não. Acho que a, a, a Lua é o próximo, próximo fim do mundo de verdade que a gente tem para aí. O Sol é um pouco mais tarde. Mas, uh, muito antes disso, a gente vai fazer alguma coisa. A gente provavelmente vai ter colonizado o, até outra estrela. Um bilhão de anos é muito tempo. Esse afastamento da Lua hoje tem 3,78 metros por ano. Então, todo ano a, a média de a distância dela é 3,78 metros. É, é, é, me, não, não, 3,78 centímetros por ano. Estou lendo errado. Bom, temos até Há 700 milhões de anos depois que a, a, a Lua se foi formada, com esse impacto de Téia, que surge o primeiro sinal de vida. Como surgiu? Como, como a Lua participou da, na, no surgimento da, da vida? Ela fazia o de maré, na época muito mais intenso do que hoje. Era coisa. Ela estava 20 vezes mais próxima do que da Terra no começo e provocando um impulso gravitacional 400 vezes maior do que provoca hoje. Então você tinha marés que se houvessem cidades hoje, se fizesse cidades naquela época, cobriria a cidade inteira. Né? Seria dezenas de metros de altura de marés. E essa água era jogada em terra seca, depois retraía e o sol ia secando e cozinhando, entre aspas, ah, os blocos básicos que mais tarde eram de novo puxados, né, na próxima maré, eram puxados de volta para o mar, e foi assim que foi se criando os blocos básicos que deram, que tornaram possível a origem da vida no mar. E aí depois aí a história da origem da vida é outra, bem mais vasta do que a gente a história que a gente tem para contar da lua. Né? É, só basta dizer que é no começo é um bilhão de anos para você começar a desenvolver algum organismo um pouco mais é, desenvolvido. Né? É... Uma curiosidade interessante é que a, gente, a Lua gira em torno do próprio eixo na mesma velocidade que ela gira em torno da Terra. Então a gente está sempre vendo o mesmo lado da Lua. O outro lado da Lua, que é a face chamada de face escura da Lua, ela é, ele é coberto de crateras, com muito mais cratera do que é, o lado de cá, que é protegido. Né? A, então a Lua, na verdade, ela faz um verdadeiro rede de proteção, ele é uma capturadora de asteroides, né? grande parte dos asteroides que poderiam cair na Terra, caem na Lua. Né? A gente teve um, uma queda de asteroides há pouco tempo, agora me deu branco o tamanho do asteroide, mas acho que era coisa de 10 metros, 10, 15, 17 metros ali na, na Rússia, né? E deu para dar uma noção do que, que seria se a Terra fosse atingida por asteroides desse tamanho todo dia, né? A, a lua fica uma boa, uma boa parte, outra parte cai no mar. Né? É, uma, uma, uma importância muito grande da lua tá no, na, na estabilidade do nosso eixo. Né? Você vê que até agora eu falei de uma importância, só falei segundos né, da importância da lua na formação de marés. Ela também equilibra o nosso eixo em 23 graus e meio. Se não me engano. É, se a Terra não fosse inclinada, né, digamos que a câmera seja o Sol, né, se a Câmara não fosse inclinada a 23 graus, se a câmera, se a Terra não fosse inclinada a 23 graus, a gente não teria as estações do ano, né? e mais a gente, é, a gente teria a Terra fazendo um movimento em vez de, além de girar, assim, ela teria girando aleatoriamente em torno do seu eixo. Ao estabilizar, é, cria uma condição, a, a Lua cria condições da gente ter Climas a menos que climas mais intensos, mas uma temperatura mais ou menos equilibrada, homogênea no planeta inteiro. Né? Sem a lua, né? Marte é muito parecido com a terra é, em quase todos os aspectos. E falta a ele uma lua como a nossa. Sem uma lua, talvez a gente fosse árido como como Marte. Se bem que a, gente, a, a terra já passou por um período de aridez parecido, né? Com, com de Marte, mas. Na Lua, a Lua continua exercendo um papel importantíssimo na Terra, né? Você, a, a vida se regula pelas, é, pela, pela, pelas fases da Lua. Como eu falei, tem, os, tem corais que só, só, só se reproduzem na Lua cheia, porque sabe que é onde está com o maior efeito de maré, sabe né, por seleção natural ele se, ele se adaptou para isso, Mas, a gente, apesar disso, a gente foi na, na, para a Lua em, na década de 60 e a gente mergulhou nos nossos problemas que são importantes, terráqueos, e esquecemos que a Lua pode ajudar a resolver uma, uma série desses problemas. A gente tem é, escassez de energia, tem gente que planeja colocar painéis solares na Lua, é, que não tem clima lá, não tem atmosfera, você tem garantia que o sol vai iluminar os seus painéis solares 24 horas por dia. Né? É, a, a Lua pode ser uma boa base de lançamento para a exploração do nosso Sistema Solar. É a exploração é importante não só para a gente não ficar só na Terra, porque acima de tudo a nossa espécie quer sobreviver. A gente tem muita coisa boa para deixar para o universo, para levar para o universo. É, tem as coisas ruins também, mas na média a gente acaba tendo mais coisa boa do que coisa ruim. A gente, num ambiente como esse, todo mundo devia vir aqui no Planetário. É, é muito mais fácil você acreditar na beleza da parte, da, do que a humanidade deixa para o universo, né? Mas a gente pode usar a Lua como base de lançamento de foguetes para colher material. A gente resolve o problema de escassez de materiais na Terra, a gente resolve o problema de excesso de população. A gente tem na Lua ainda uma fronteira a explorar fantástica. Se a gente quiser, por exemplo, colonizar outros planetas, com certeza a Lua é um bom ponto de lançamento. Não esquece de dar uma olhada no link para o mapa mental, que está aqui embaixo. Deve ter mais informação nele do que eu falei. E vai ter o link para o documentário também, da BBC. E é isso. A gente vê outro... A gente vê? A gente se vê em outro episódio. Eu decidi terminar todo o vídeo fazendo uma inserção no final para fazer alguns comentários sobre o vídeo em si. E apresentar quem participou do vídeo. O comentário que eu tenho que fazer é que depois de quatro, cinco vídeos, eu percebi que não tem como a gente fazer a coisa madura, não. Você tem que usar boa luz, tem que fazer o roteiro, tem que é, cortar cada trechinho que você vai falar, tem que se ater ao roteiro. Eu queria fazer uma coisa mais casual, porque eu achei que isso talvez estimulasse mais as pessoas a fazer vídeos também sobre as, sobre as suas paixões, a pesquisarem e, fazer em vídeo sobre suas paixões, né? mas não não está ficando legal, está ficando é, amador demais, eu acho que tem que ser caseiro, mas não amador. né? Então não sei se eu vou chegar a... a minha tendência, que eu já editei vídeo, né? A minha tendência é pegar o Final Cut e fazer um negócio mais profissional mesmo, não sei se eu vou chegar a fazer isso logo, eu vou tentar fazer o mais profissional possível com ferramentas é, caseiras, né? Se bem que o Final Cut hoje não é tão caro. Um bom editor de vídeo não sai tão caro assim. É se é uma coisa que você tem paixão, as pessoas gastam facilmente 600 reais em um mês. É com bonequinho você pode gastar 600 reais em um mês para fazer vídeos sobre bonequinhos. Mas a outra coisa, que qual é o objetivo desses vídeos? Eu acho que é importante colocar no final de cada um deles. Basicamente, não é dizer que eu sei tudo ou que o Léo faz os vídeos comigo, tem feito os vídeos comigo, sabemos sabemos tudo. A ideia é você pegar a é, informação que tem disponível online, sempre que possível de um documentário e resumir essas informações em sua essência, no que é mais importante, né, é, delas, porque quando você vê no documentário, o cara é, recorre a um monte de é, efeitos audiovisuais, é tenta te é, envolver de uma forma mais é, que seja mais é, divertida, que te entretenha mais, e a gente ter, vai tentar condensar só as informações dos vídeos e indicar os, os documentários, vídeos e sites que falam sobre aquilo mais a fundo. Entendeu? Nenhum de nós dois aqui é gênio em nada. É, quem somos nós? Né? Eu sou André de Sistemas, na área de gestão do conhecimento, é, consultor em presença online, como é que funciona o as pessoas hiperconectadas porque eu tô conectado sempre tive paixão pela pelo universo online é, eu chamo Ronnie tem um blog chamado Meme de Carbono onde eu devia escrever mais o Leonardo Martins ele é mentalista e físico é, formado né, em física e o blog dele o site dele o canal dele é mais sobre mentalismo mesmo né apesar de ele falar algumas coisas também de é, que são ciência que envolvem o, o mentalismo e que mais eu vou colocar o link para o canal dele em algum lugar aqui e no, na descrição do vídeo eu vou colocar o link para o site dele é, é isso espero que os vídeos fiquem melhores no próximo vídeo em diante eu já vou tentar eu já vou melhorar a luz e o roteiro no mínimo né? é isso espero que esses vídeos sejam muito pelo menos ruim né, te estimula a fazer, fica fácil de fazer melhor do que, do que a gente está fazendo é isso